Você saía tudo. pra pesca com ele. Uhum. E vocês pescavam o que naquela época? Tudo, né? Não tinha não tinha geladeira para guardar, não né? tinha que tinha que salgar, né? Então não podia pegar muito peixe, né, irmão? Mas peixe tinha muito, fartura. Lagosta ele encalhava aqui, ó, na beirada da praia. Irmão. Lagosta, badejo, sardinha, sardinha a gente pegava com a mão. Irmão.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 Tem, pô. Se não tiver, eu vou limpar. Pera aí, aguarda um pouco. Nossa, tem tem, eu acho que tem. Pera aí, pô. Aguarda um pouquinho. Mas, Miki, oh, ah, vocês moravam na praia, vieram os forasteiros e vocês foram morar onde? Não, eu, a, gente, a gente mora na beira da praia ainda. Não, você, a, é a tua família. É, a gente não vendemos não. Muita gente vendeu, a gente não vendeu não isso que venderam fizeram o quê Estou tô morando na Rasa sem braças é Gonçalves tô morando no, no, no, na Bahia Formosa é o... e os forasteiros morando no Búzio, na beira da praia qual é o sentimento que fica de vocês vendo acontecer isso aquela casa de vocês a comunidade sendo expulsa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 Aí fica lá, dentro da rasa lá da Sembrécio, vivendo, vivendo os 50, 40 anos atrás que eles viveram aqui, ó, num paraíso. Aí fica assim, né, é Fica difícil. E o pessoal sente revolta ou não? Se conforma? Dá tristeza, mas muita gente, mas muito buziano, muito buziano. Ainda tem suas casas próprias aqui na beirada da praia, no centro da cidade. É, pra gente, a gente fica triste, né? Porque é, tem muita gente que tinha tudo e hoje não tem nada. Não tem um carro do ano, que era pra ter um carro do ano, todo ano trocado um carro. Não? É verdade. dessa riqueza antigamente, de isso aqui eles pegava aqui, ó, na beira d'água, nem ia pra longe. Você é buzeano? Não, eu tenho 33 anos que eu moro aqui em Búzios, entendeu? Eu trabalho em quem? Eu trabalho gerando óculos. de ah, óculos? É. Aí eu tenho 33 anos que eu moro aqui em Búzios, entendeu? Eu sou nordestino. Sou eu você né? verdade, é o primeiro governo, né? Desde o primeiro governo eu tava aí. Não era nem municipado ainda, Búzios, eu já tava aqui. E o... E como é que é a tua vida aqui? A minha cidade é boa, muito boa.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 Qual é o teu nome? Antônio. Antônio? Antônio. Antônio de quem? Antônio Bezerra. Antônio, posso usar tua entrevista na internet? Não. Pode, pode, não. Então os óculos lá que ele está vendendo. Né? Dá para viver vendendo isso? Dá, dá. Dá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 e nós metemos pra dentro. Parabéns! Oh, <risos> <maravilha. risos> é, ok, Mick. obrigado. Tamo junto, Algo. Bom dia pra ti. Bom dia, Igual.